Shalom a todos, estamos em Parashat Shemot Nossa parasha fala sobre Os filhos de Jacob, o Am Israel Está numa situação que os egípcios Estão fazendo eles sofrer Uma situação difícil que nosso povo passou Lá no Egito E a pergunta Que sempre a gente tem não sempre a gente usa para perguntar. E qual é o motivo? Difícil de entender Hashem, quais são os cálculos dele. Mas um pouco entender qual o motivo do sofrimento. Qual o motivo que o povo de Israel, de todos os povos, precisavam sofrer lá. Trabalhar difícil. Decretos. Colocar todos os meninos... Na água, matar eles, tudo que aconteceu. a gente precisa entender um pouco qual o motivo desse sofrimento. Então, de acordo com a Kabbalah, todo sofrimento que existe no mundo está ligado com o pecado de Adão Eva. O pecado que Adão Eva comeu da fruta que não poderia comer. Todos nós estamos, as almas que saíram de Adama Richon, têm tem como se fosse com o objetivo de consertar o pecado de Adama Richon e, e através disso chegar a uma situação que o mundo está mais consertado e pode chegar a Geulah. Então, nossos sábios explicam, que a gente pode ver vários números. O povo de Israel precisava estar no Egito, ficou no Egito. Então tem nasci 86 anos, verdade, era os anos que o povo de Israel, de fato, sofreu no Egito. Como a gente sabe, desde o nascimento de Miriam. Miriam foi chamado assim, que Miriam é Mara. Vem da palavra amargo. Então aí, a partir do nascimento dela, começou todos os sofrimentos, toda a parte amarga. É verdade, a gente sabe que Miriam tinha 86 anos quando saíram do Egito. Então, de fato, a escravidão durou, demorou 86 anos desde que Jacó vino e de desceu com os filhos dele, 210 anos. Até que saíram do Egito. E aí chega a dois números, 400 anos desde o nascimento de Isaque e 430 anos desde o pacto. Chama Ben Abetarim, o pacto que Hashem avisou a Abraham que a descendência dele vai ir é, no Egito vai ter escravidão desde esse momento é considerado como se fosse que começou o decreto vamos hoje falar sobre esse número de 430 fala nossos sábios 430 é o número da palavra nefesh, nefesh é alma a primeira alma do mundo era a Dama Richon. O valor numérico então é 430, precisa mesmo consertar esse número. Então, como consertar? Através de escravidão, através de sofrimento. Isso que vai consertar o que a Dama Richon fez. Mas de fato, o povo de Israel, somente um quinto ficou no Egito, 86 anos. Os outros quatro vezes 86, Hashem tirou. Hashem não fez eles sofrerem. Por isso, a gente, quando a gente quer falar sobre as quatro linguagens de rendimento, quatro linguagens de redenção, então nesses. Quatro linguagens de redenção, a gente fala Então quando a gente fala de redenção A gente lembra disso em pesar com quatro copos Quatro copos de vinho Esses quatro copos Por que precisa quatro copos? Porque não quatro matzot. A resposta é Que cos, o valor numérico é 86. 4 vezes 86 é 344. Exatamente o tempo que Hashem tirou do 430 e não fez o povo de Israel sofrer lá no Egito. Então eles sofreram somente um quinto, 86. Os outros 4 vezes 86, que é valor número 86, Hashem tirou. Por isso a gente lembra... De quatro linguagens de redenção de Giula através de copo. De acordo disso, a gente pode entender que por isso que quando Moshe Rabenu, Hashem, fala para ele, tira o povo de Israel do Egito, ele pergunta, mas eles não eles vão me falar qual é o nome dele, de Deus. Aí a gente fala, e asher, e vou ficar no futuro e vou ficar no futuro. O que quer dizer isso? Como que eu vou ficar com eles agora? Vou tirar eles do Egito? Também no futuro, nas outras desgraças, eu vou ficar com eles. O que quer dizer isso? Porque precisa avisar que vai ter outras desgraças. O segredo que está aqui, que Moshe Rabenu sabia que o povo de Israel precisava sofrer para poder consertar o pecado de Adão e ainda não sofreram todo esse tempo, então Moshe Rabbeinu fala para Hashem, Hashem para que você está me mandando tirar o povo de Israel do Egito ainda não chegou o momento certo de, ser, de ter uma shlema, uma redenção perfeita ainda precisa terminar todo esse tempo para poder consertar o pecado de Adamarichon a Shem fala para Moshe Rabenu: Isso é o momento de sair do Egito. Não pode ficar afundando afundando dentro da impureza. Não pode. Precisa sair do Egito. Ah, vocês não consertaram agora tudo? Mas eu vou ficar com vocês. Sempre eu sou com vocês. Eu vou ajudar vocês. Onde é que vocês vão estar, mesmo no futuro. Como que eu estou ajudando vocês agora, vou ajudar no futuro. É uma explicação muito profunda, porque agora dá para entender. Quando o povo de Israel sai do Egito, começa a ter problemas. O que o povo de Israel fala? Vamos voltar para o Egito. Não entendi. Eles esqueceram que estava lá? Mas o povo de Israel falou assim para Moshe Rabbeinu. Se a gente precisava sofrer. Então, sofrer aqui, sofrer no Egito, por que você tirou a gente do Egito? Isso que o povo de Israel fala para o Moshe Rabbeinu. É verdade, então, tudo isso é para consertar o pecado de Adam HaRishon. Por causa de Adam HaRishon, cada sofrimento que existe no mundo é por causa disso. Mas a gente precisa saber que cada coisa que a gente está passando, a gente passa... As dificuldades, a gente está se aproximando para a guiúla. Cada dificuldade que a gente está passando, a gente está consertando um pouco mais para se aproximar para a guiúla. Mas a coisa mais prática, como a gente pode se aproximar da guiúla? Tem outra explicação. Qual o motivo do sofrimento? E a gente está vendo isso claro. Quando Moshe Rabenu ele sai do palácio e no primeiro dia ele está vendo um egípcio que está batendo, um judeu, ele mata o egípcio, e enterra ele. O dia seguinte, dois judeus estão brigando. Ele vem para o primeiro e fala para o outro, por que você está batendo o seu irmão? Aí ele fala para ele, você quer me matar como você matou o egípcio? Aí Moshe fala, da agora dá para entender. O que, que dá para entender? Fala o Rashi, dá para entender porque de todas as nações que existem no mundo. Porque exatamente o povo de Israel que está sofrendo, por quê? Porque eles precisam sofrer. São filhos de Abraham, de Yaakov. e Por porque precisam sofrer. Moshe Rabbeinu fala, agora estou entendendo briga, não tem união, então é aí que chega todos os problemas. É verdade, tudo começou com quê? Com a venda de Yosef. A gente sabe que Hashem poderia revelar para Jacob e Jacob era profeta. Tudo o que aconteceu, mas Hashem queria que o povo de Israel vai descer para o Egito, Através da briga, o que aconteceu? Para mostrar que decide por o Egito, problemas, especialmente no público, problemas para o de Israel, sempre começam por causa de quê? Por causa de Sinatrinam, de ódio. Isso que leva a todos os problemas. E Hashem queria disso que Jacob não vai saber e o povo de Israel vai descer Através da venda de José, José foi para o Egito Foi salvando o Egito e o mundo E todo mundo precisava descer É aí que começou no final a escravidão A gente sabe Que o dia que a gente se lembra da saída do Egito É o Pesach Se a gente sabe que o primeiro dia Que cai Pesach Na semana vamos dizer Cai Pesach Uma terça-feira No mesmo dia vai ter o dia da destruição do Betamikdash. A gente sabe que ainda o não foi construído por causa de Sinatrinam, de ódio gratuito, por causa que não tem uma união. Tá ligado exatamente com Pessar, com o Egito, que lá também o povo de Israel estava lá no Egito. Por quê? Por causa que não tinha uma união. E o que, que faz o sofrimento sofrimento faz que as pessoas com... param de ser egoístas, e começam a um depender do outro, e começam a ficar mais unidos. Então a gente pode entender que mais a gente ficar unidos, menos vai ter sofrimento para o povo de Israel. Então a gente pode aprender isso, que quando Moshe Rabbeinu no final, ele foi convencido para ir para para, para tirar o povo de Israel do Egito, é uma coisa que fez ele ser convencido. Quando Hashem fala para ele, Aaron vai ficar com você, vocês vão ficar lá juntos. E não somente isso, quando ele vai ver seu irmão maior, que você ficou líder, ele vai ficar feliz. A gente está vendo esses irmãos. Depois a gente falou sobre Efraim, que os primeiros irmãos que não brigavam, esses irmãos... Estão felizes um, com a alegria do outro. Fala Moshe Rabbeinu, se agora vai ter um exemplo para o Amisrael, como devem ficar unidos? Aí que o Amisrael vai fazer chuva, eles vão fazer chuva, vão ficar unidos, vão poder sair do Egito. E por isso Moshe Rabbeinu fala, eles vão poder consertar o erro que eles tinham. Que o ódio gratuito. Agora vão ficar unidos. Somente olhar a gente, eu e Aaron, qual a união que a gente tem sobre esses irmãos. Moshe e Aaron fala a Davi da Melech. Shiramalot le David. naim, gam yachat. Como é agradável, como é bonito sentando dois irmãos juntos sobre Moshe e Aaron. É isso a união que faz. Que faz para que não vai ter problemas. Então, de acordo com isso, a gente entende muito bem que o sofrimento é só para a gente ficar mais unidos. Quando tem problemas, a gente precisa ficar mais unidos, aí vai terminar todos os problemas. É isso, os motivos do sofrimento que pode acontecer na vida. Mas, vamos terminar com uma dica. Alguém que tem uma dificuldade, como ele pode fazer para aliviar, para não sentir tanto forte essa dificuldade? Conta uma vez, tinha um rabino jovem que chegou de Israel para arrecadar dinheiro. Chegou de sair para cada dinheiro em Nova York e foi lá para ter Nova York para recadar dinheiro. Então, precisava pegar o Subway, que é verdade, o metrô, para ir de Manhattan para Brooklyn. Ela estava lá no Subway sentando chegou uma mulher, com uma mulher velha sentando ao lado dele. Ele estava com o livro dele, estudando. De repente, entraram no metrô quatro fortes autônomos, assim, jovens. Pouco jovens assim, com música. Música muito alta. Parecia que esses jovens não têm nenhuma educação, nada, nada. Aí colocaram lá essa música muito alta, essa mulher velha, ela ficou muito brava. Ela falou, vocês precisam parar aqui a música, vocês estão me atrapalhando. Esses jovens estavam nem naí Eles continuaram a música, aí essa mulher se levantou da cadeira dela, foi lá até a caixa de som que eles tinham lá e desligou a música. Desligou a música, um dos jovens assim, muito forte, assim, chegou lá até a mulher para bater nela. O rabino que estava no lado, segura a mão dele, fala, olha bem, é uma mulher, não é para bater. Aí esse fortão não acreditou, como esse rabino ousou de segurar a mão dele, mas ele não fez nada, voltou, ligou de novo a música. Ligou de novo a música, a mulher se levantou e apagou a música. Nessa vez, tinha dois jovens que chegaram para bater essa mulher e de novo ele se levantou o rabino e segurou os dois para não bater a mulher. E assim aconteceu várias vezes. Até que em um momento, esses quatro jovens saíram do metrô e o Rabino voltou para o livro dele, já estava muito preocupado com o que aconteceu. Aí estava esperando que essa mulher que está no lado dele, vai falar para ele, muito obrigado. Muito obrigado, você me salvou, salvou minha vida. Essa mulher estava com o jornal dela, não falou uma palavra de agradecimento. Ele começou a pensar, esse Rabino... Que chato isso. Como pode ser? Eu esqueci minha vida para salvar ela. Nenhuma palavra ela não tem para me falar. E Estava assim muito nervoso. Falou, será que eu falo uma palavra para ela? Será? Será? Será? Estava assim pensando alguns minutos. De repente ele falou. Que coisa. Isso é incrível. Eu estou pensando como essa mulher precisa me agradecer, mas esqueci totalmente que eu fui brigar com quatro jovens que poderiam me matar na hora. E quem me salvou? Hashem. Hashem me salvou. Eu não agradeci ainda a Hashem sobre isso. O que eu estou querendo que alguém vá me, me falar obrigado, mas eu não agradeci a Hashem. Que salvou minha vida. Daqui a gente aprende. Que dentro da nossa vida. Temos sim. Temos momentos difíceis. Temos dificuldades. Mas se a gente foca. Quanto. A chama bondoso. Que deu para a gente vida. Tanto, deu tantas coisas boas para a gente. Se a gente coloca o foco para as coisas que a gente tem. Que a gente consegue acordar todo dia. Todas as coisas a gente vai ver. Que a maioria que a gente tem. Nossa vida é coisa boa. Que a Shem dá para a gente. A gente para de focar nas dificuldades. E aí, nossa vida vai melhorar. É assim mesmo. De focar, de olhar. De agradecer a Shem. Cada momento em momento. Por isso a gente começa nosso dia mode anila fanecha. Começam a agradecer quando a gente agradece, a gente foca nas coisas boas. Então explicamos a por que chegando o sofrimento bom mundo, mas ainda temos o poder de controlar, de saber como lidar com as dificuldades e focar nas coisas boas e de agradecer a Shem para isso. Shabbat shalom.